A sua empresa ainda não aderiu ao WhatsApp Business, então fica comigo que eu vou te convencer nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas por Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, antes de começar, eu quero te lembrar aqui, né? para você curtir o vídeo, compartilhar aí, manda pro teu time, manda pra tua galera Manda pros teus amigos, né? Que precisam conhecer e começar a usar a ferramenta do WhatsApp Business Que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos A gente tá sempre postando conteúdo de qualidade para sua empresa crescer ainda mais Sabe o que eu tô rindo? Porque o Betinho daqui tá atrás e ele me corrigiu de como falar business, entendeu? Então vamos lá, kitchen business. Eu já peço também para que você siga a gente nas redes sociais. A gente vai colocar aí na tela, a gente está postando sempre conteúdo em todas as redes para aumentar as suas vendas pela internet através de marketplace e e-commerce próprio. O WhatsApp hoje ele é o meio de comunicação mais usado pelo brasileiro. São 120 milhões de usuários conectados todos os dias. É onde a gente consegue uma comunicação rápida direta, além de utilizar diversos recursos adicionais, como chamada de vídeo, chamada em grupo, status, lista de transmissão, envio de áudio e arquivos. Nessa versão Business, como o nome já revela, você encontra funções e ferramentas que te auxiliarão no uso do WhatsApp profissionalmente. Eu vou começar já dizendo que o WhatsApp tem um maior alcance do que qualquer outro meio. É uma taxa de abertura de mensagens altíssima, que é praticamente 100%. Você mesmo pode me confirmar isso. Sempre conferimos as mensagens que a gente recebe no WhatsApp. Entra, fecha e boa, arquivo, exclui ou deixa. Diferente do e-mail, que por vezes né, só de ler o título a gente já descarta. Sabendo utilizar o WhatsApp, né, o WhatsApp Business principalmente, você vai conseguir vender mais, manter contato próximo com seus clientes, adicionar conteúdo interessante no seu status, fazer uma comunicação de forma geral. Com o WhatsApp Business você vai ter diversas ferramentas que vão te ajudar a organizar o seu atendimento, como etiquetar as conversas, e assim você vai lembrar o andamento de cada cliente. Na etiqueta você pode colocar cor e nome, como verde escrito pago, amarelo esperando pagamento, vermelho como não fazer, e assim você desenvolve o próprio sistema de acompanhamento até concluir a venda. Também tem a automação de mensagens, como a de boas-vindas, dizendo que logo você vai atender ele inclusive uma dica é fazer uma primeira mensagem automática bem animada, receptiva, com emoji, né? Porque assim mesmo, sendo claro que é automático passa a impressão de um cuidado proximidade com o seu cliente, anima ele, né? Um dos motivos que eu quero enfatizar é que o fato do WhatsApp da sua empresa ser business torna mais confiável. Recentemente vemos diversos problemas com estriminatários, realmente a galera bandido, né? Ladroagem, contatos fakes e por isso ter um perfil que deixa o cliente mais seguro da sua empresa na hora da compra é muito importante. Afinal, nessa versão é possível você adicionar endereço da sua loja ou site, fazer um catálogo de produtos, horário de funcionamento, e-mail e ter outros meios de pagamento. Outro item. Interessante interessante é a métrica disponível nas conversas com os clientes. né? Alguns dados como quantidade de mensagem trocada até finalizar a venda, informações do cliente, estão disponíveis para que você faça análise e melhore seu atendimento e desempenho. Além disso, ainda nesse ponto você consegue trabalhar bem no pós-venda. Perguntar se gostou do produto como está utilizando enviar um desconto especial. Um ótimo recurso é quando você fizer um anúncio, seja de um produto promoção específica ou serviço, você colocar o um link do WhatsApp para a pessoa e direto para uma conversa com você e com a sua empresa. Isso facilita muito mais a venda, porque o seu cliente teve um interesse em abrir o WhatsApp através do link. E aí já envia uma mensagem tipo Oi, eu tenho interesse em tal serviço ou produto automático para você. E você tem mais chance de converter essa venda sabendo que é e sendo efetivo e rápido. Então agora eu quero que você comente aqui embaixo como o WhatsApp Business auxilia o seu negócio e o seu atendimento com o cliente Também como que ele te ajuda a vender mais todos os dias Eu quero muito entender E se você não usa, por que você não usa também? Mas resumindo, o WhatsApp Business ele trouxe praticidade, proximidade com o seu cliente Que já utiliza esse aplicativo o dia inteiro Sabendo usar bem, será uma ferramenta incrível para a sua empresa Usar todas essas funcionalidades Elas servem também para facilitar o seu dia a dia na administração da empresa E se você já vende online e quer descobrir como é que a gente pode ajudar o seu negócio e você ter todo o suporte necessário para vender ainda mais dentro dos marketplaces, maiores sites do Brasil ou no seu e-commerce. Aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe, a gente vai entender o seu negócio e como a gente pode ajudar ele a crescer pensando fora da curva e crescendo acima da média. Um grande abraço e até mais!